Fala galera mais de canal, hoje eu vou criar um jogo aqui que eu vou revelar só no final do jogo, não só no final desse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar a fazer aqui partes o nome vai ser, eu acho que vai ser bem errado o nome. Eu vou fazer tipo uma salinha de interrogatório, vocês vão entender, é um jogo pra, é tipo história, mas não é uma história, tá mais pra, é de terror. Terror, gente. Mas gente, esse jogo é baseado em fatos reais. Então gente, não fique com medo, tá? Eu não vou fazer, um... eu não quero que vocês fiquem com medo, tá? Eu minha intenção não é dar medo, tá gente? Então vamos lá. Meu objetivo é construir mais um, um, um pouco do jogo. E eu vou renomear ele como... Como... Não o melhor jogo. Sei que vai ficar uma bosta. Quer dizer, uma porcaria. Eu não sei se vai ficar bom, tá, gente? Eu não tô criando jogo na zoeira. O jogo é sério, tá? Não jogo na zoeira, gol... Como aqueles youtubers só fazem na zoeira, tem que fazer sério mesmo. Eu não levo muito tudo na zoeira, não. Ok, vamos lá. O problema é que às vezes eu fico com raiva desse, desse robô, porque ele faz uma coisa que não deveria fazer. Gente, vai ser um jogo tipo Peguei, spoiler. Não, quer dizer, não. É um, é um jogo tipo história. Uma história que aconteceu comigo. Mas mas não um jogo para história um jogo de terror mais para isso então gente eu vou pintar essas paredes aqui de branco tudo de branco porque eu quero basear na cor do meu do meu quarto isso aconteceu foi comigo que aconteceu a gente fala isso a história é, soube aquele dia que eu tive uma, be uma bela visita com o Slenderman. O, o jogo vai, vai se passar na minha casa. Na minha casa. É, no, apart no apartamento que eu moro. Mas nesse caso se passa, eu faço um jogo homenagem a isso. Porque aquele dia foi. Aquele dia foi só loucura, meu. Eu não acredito que eu tava de frente a frente a Slenderman. Realmente, eu não acredito nisso, era só uma pasta mas quando eu vi com meus olhos, deu ruim. Sabia que ele vinha visitar mais. Aquela, era, tipo, aqu aquela época eu tinha medo, mas agora eu não tenho mais não. Vamos aqui usar um tecido comum, quer dizer, tem que ser tábua, madeira, marrom, meio... Assim, esse marrom que é, da minha, é do meu chão, do meu quarto. Então vamos aqui. Eu vou pegar uma coisa da um, algumas coisas da tubox, tá? Mas. Até agora eu vou pensar. Aí eu vou pisar aqui. Door. What, what is door? Door é porta em inglês. Em português. E. E porta em inglês é door. Eu acho que já entenderam. Tem que ser profissional no inglês não essa é essa minha porta tá gente a porta é muito mais diferente mas eu não faço um jogo que simula realmente como foi esse acontecimento da minha vida mas dá mais pra um jogo mais simples eu não sei fazer tipo esse modo história ou ainda tô aprendendo mas um dia eu, eu, eu vou aprender daqui então vamos a da porta mais pra cá aqui tudo tá assim mas vai ficar muito Vou ter que diminuir esse espaço daqui, ó. Ah, oh, não. É porque com esse cinza... Uh... <risos> tá difícil fazer isso. Como tudo é cinza, assim, vou ter que quase tudo é branco tem que fazer assim aí vou fazer aqui precisar pesquisar, pesquisar bed que é cama normal e vai ser uma cama funcional <risos> tá mas vamos aqui não esquece do powerpoint vou colocar ali aqui embaixo Gente, eu acho que nessa parte eu vou dar mais uma, uma rodadinha mais rápida. Então, gente, eu volto aqui com vocês quando eu estiver. quando eu já estiver quase tudo pronto. Música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 era já está feito aqui Provavelmente eu teria pulado Ou dado mais, mais rápido A speed Mas bora fazer aqui corredor Dessa vez eu não vou pular não, tá? Eu vou aqui fazer Um corredor bem simples, tá? Não aquele, aquele Trem de ter que ser Muito bom, não precisa ser me a melhor Coisa, tá, gente? É tipo como fosse minha casa Mesmo essa é a parte 1 do vídeo, tá? Vamos aqui. Então, a gente come... a gente vai começar lá dentro. Mas, gente, vai estar de noite, tá, gente? Eu vou mudar isso na parte 2, tá? Que agora eu não tô com muito tempo pra fazer muita coisa, não. Então, gente, vamos lá. Gente, se inscreve no canal. A gente tá quase 500 inscritos. Não, gente. Parabéns pra vocês. Vocês são os melhores. Sempre foram. Mas não vão competir de quem é melhor, tá? Então, gente. Se inscreve no canal. deixa bastante like. Pra, gente, pra eu continuar fazendo esses vídeos. Só vou continuar se tiver bastante like. Se tiver a gente chegar aos 500 inscritos essa parte. Tô... tô é, tira, eu tô tirando suas caras. Tô brincando, tá, gente? Tá, gente? Você se inscreve só, por, só se... Gostarem, tá? Se não gostarem, se não é. Se não, se não, não, vocês não são obrigados, tipo, a gostar de primeira. Sou obrigada, quase. A tipo, se inscrever. Escrever. Vocês vão se inscrever só se vocês quiserem. Não importa se você não quer se inscrever, tá? O que importa, gente, é que você tem que ser é você mesmo. O que eu tô falando. Ok, gente, o corredor tá quase pronto. Com certeza, isso não é minha com uma casa, vai ser uma parte do apartamento. Mas, gente, ao longo daqui, eu vou fazer... Eu vou... Eu vou fazer todas as partes do prédio. O jogo não vai poder ficar... Não pode ficar ruim. Quer dizer... É, não pode ficar ruim, senão você vocês não gostarem, é no dia do lançamento Eles vai ter lançamento e já vai ter liberado pra Gente, eu vou deixar Eu acho que... Eu não sei se vou conseguir deixar o link Do modo que eu tô fazendo aqui Do mapa para você estar criando Pode até copiar, mas só não faz igual Aquela clássica fase do Dearo E também, gente, aproveita Eu vou deixar o canal do Dearo aqui Porque eu achei ele muito bom e eu recomendo pra vocês e é o canal muito... Fala Ideário e... É, só isso. Vou deixar. Mas Fala Ideário é o melhor canal que eu já vi no mundo. Não vai ter o quarto da minha irmã, por causa que... Já isso... Mu... Já acho isso muita coisa aqui pra um jogo de terror. E, gente, pode que vocês querem gostar, porque o vídeo já tá ficando longo. Mas, se vocês querem que aqui... Eu continuo. Gente, eu vou ver como... Como deixar... Já publicar esses modelos O modelo aqui no Roblox Tá? Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Questão de tempo para que eu consiga Tá? nós já 14 minutos aqui de vídeo Então, gente, eu acho que eu vou estar tá Encerrando esse vídeo por, por aqui Espero que vocês gostem Gostado. E gente, calma aí, eu só vou terminar de fazer essa parte. Eu acho que não vou terminar tão cedo assim, não. Mas, ok. Vou deixar esse espaço maior. Claro que é uma sala, mai... não não é uma sala pequena, mas sim uma sala bem grande que tá que é a minha cozinha. Não é tão grande, mas já é pra... cabe para custo. Vai ser mais ou menos assim em resolução. Copiar isso pra cá. Eu não vou fazer parte de... Uma segunda da... Hoje não, tá? O jogo não vai ficar igual de terror. Não é uma história. Quer dizer, é uma história. Eu vou colocar... Eu pra cantar essa história toda, tá? Não vai ser através de água. Porque eu não tenho paciência pra colocar esse script, não. É, gente. Paciência é pouca. não tenho muita paciência a coisa é chata, pra coisa para as coisas que me irritam, não tá, então após você sair daqui, você vai, vai entrar aqui e já vai pra direto essa sala. Mas essa sala eu vou ter que, felizmente, terminar no, no outro vídeo. Porque, gente, o vídeo já tá ficando grande demais. Então, gente, então, gente, último de, finais detalhes. E, gente, vamos ver se eles estão funcionando, tá? Eu não vou terminar o vídeo agora exatamente. Eu não, eu não tô te enrolando, tá, gente? Não tô enrolando vocês. Então, gente, deixa eu primeiro ancorar aqui. E pronto. Vamos testar o, o jogo, gente. O jogo já eu vou dar o um nome eu vou falar ó oh, gente já tá ficando muito bom ó oh, tem um erro lá vou arrumar gente estão que seja gostado de verdade se gostado se gostarem deixa bastante like se inscreva no canal Pra ter mais gente como esse. Como esse, tá? Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. E se inscreve no canal pra gente chegar a 500 inscritos. E se vocês gostaram desse vídeo, muito... deixa bastante like. E obrigado pelo... pelos 400 inscritos. Amo vocês. Tchau. Fui.